Olá, eu sou jureu da guerra, sou psicóloga e trabalho no hospital público, nos maiores hospitais públicos da região norte, no Pará. É, a pandemia de 2020 trouxe à tona todo o descaso de décadas em relação ao sistema único de saúde e também foi esta pandemia que possibilitou... Que as pessoas entendessem o que é e a função do Sistema Único de Saúde. Porque foi através dela que as pessoas foram salvas. Foi através do Sistema Único de Saúde que as pessoas puderam ter acesso e a garantir a sua integridade, a sua saúde, sua e toda a sua família. Sem o Sistema Único de Saúde, infelizmente, teríamos muito mais mortos porque houve todo um descaso do Governo Federal e nós, psicólogos e psicólogas do Sistema Único de Saúde, pudemos comprovar a importância do nosso papel fazendo escuta e acompanhamento no momento mais difícil da vida de uma pessoa, que foi, um, que foi enterrar uma pessoa sem poder se despedir. Agora também, hospitais precarizados, a terceirização dos hospitais regionais, que é uma, uma característica aqui da nossa região, tendo um profissional, dois profissionais para atender toda uma região, toda uma população. Então, proteger o tra trabalhador da saúde, proteger a trabalhadora da saúde, é proteger o Brasil. O Sistema Único de Saúde merece respeito.